Muito bem, gente. Muito bem, muito boa noite. Um abraço aí para você que está aí assistindo mais uma vídeo aula aí do professor Boina, né? É, você que acompanha nosso canal, saudações para você que está sempre ligado com a gente. Que Deus te abençoe grandemente. Tá bom? É, não se esqueça de se inscrever, né? Se você é novo no pedaço, se inscreva. É, Deixe o seu like, né, nos ajude aí, tá bom? E vamos, no rodapé do vídeo, nós vamos é, fazer o seguinte né? Eu vou deixar o link é, dos últimos quatro vídeos que foram gravados Para você nos ajudar aí, né? É, eu, por exemplo, aqui eu tenho aqui é, estação ferroviária de São Simão Nós temos algumas imagens aqui de, da cidade de São Simão, que é perto de Ribeirão Preto Inclusive o trem passando, a antiga, a, a, a antiga estação, né? Nós tivemos lá, filmamos aí o que sobrou da estação lá, dá até dó, né? É uma ordem de ação, São Simão aí, a, a estação a, a última estação de lá está abandonada, está caindo os pedaços e ainda passa o trem de carga lá ainda, né? É, vou deixar o link aí no rodapé do seu vídeo. Também nós temos aquele remédio especial para você, você que tem problema de estômago, você que tem problema no fígado, e gosta é, aliás gosta de comer as coisas mas faz mal é, ó, já pensou é, aquele bolinho de cenoura que é uma delícia né você é, comeu faz mal é, eu também era assim né até aparecer esse belíssimo remédio né é, que te, nós temos um vídeo aí fizemos um vídeo aí é, para mostrar para você que remédio que é esse exatamente ó é, você pode procurar o link aí debaixo desse vídeo que eu vou deixar é o link lá para você acessar, tá bom? É, você, tem, você que sofre de má digestão, é, passa mal depois que come, então vai lá, é, procura lá o link lá do remédio caseiro, remédio caseiro, gengibre em pó. Gengibre em pó, vai dar um jeito em tudo, ó, teu organismo está todo desregulado, ele vai regular, vai deixar novinho em folha, tá bom? E também nós temos aí o um, um vídeo, né? É o vídeo da última viagem que nós fizemos para São Sebastião do Paraíso, é, território mineiro, né? Uma cidade de Minas Gerais, sul de Minas, muito lindo mesmo, né? É, o local lá nós filmamos, fizemos uma filmagem, inclusive com o meu amigo Juliano é, César Diogo, né? e Deus abençoe o Juliano lá em São Sebastião do Paraíso. Vamos deixar esses quatro links aí debaixo desse vídeo, para você nos ajudar, né? Você acessa, dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, tá bom? Mas nós viemos fazer esse vídeo aqui é para você que tem criação, né? Você que tem cachorro, você que tem gato, muitas das vezes, né? É, todo ano aí você tem que comprar aquela, aqueles remédio lá, é, lá no veterinário. Além de não custar muito barato, aquilo lá faz um mal danado, não é que não é um remédio natural. É, para poder evitar carrapato, aquele lá, né? Aquele que você dá lá em janeiro, é, é, o bicho é tão forte que você dá apenas meio, meio comprimido e daqui uma semana dá outro meio. É, o, o ano inteiro o bicho não pega carrapato, mas eu vou te falar um negócio: imagina a situação que fica, é o corpo da criação com isso, né? Você é, sabe que tudo que é química faz mal e para dedéu, né? Como diz o outro, né? É, não é natural, você vai diminuir o tempo de vida da, do, do seu gatinho ou do seu cachorro é, Outros já ap aplicam lá aquele remédio, é muito bom, né? mas é perigoso demais Aquele lá que se aplica em gado, né? é, esqueci até o nome aqui Aquilo lá é batata, né? é, não pega carrapato de jeito nenhum Mas o perigo que é, é que aquilo lá foi feito para ser aplicado em gado né? O pessoal, em, apesar de ser dose menor eles aplicam é, no, no cachorro, né? Você imagina a situação que fica a saúde do cachorro, né? Nada disso é bom, viu gente? Nada disso é bom, mas nós viemos aqui para gravar esse vídeo Pra ensinar um remédio caseiro Que é batata, vai ficar espetacularmente limpinho o teu cachorrinho Teu cachorrinho não vai ter mais carrapato de maneira alguma, né? Mas antes eu gostaria de lembrar você que eu estou de terça a sexta-feira, é, das 7 às 8h50 da manhã, na Rádio Saudado do Sertão de Ribeirão Preto. Você que ainda não conhece a Rádio Saudado do Sertão, você pode ir lá no Play Store do seu celular. É, você digita lá Radiosnet. É, Rádiosnet vai aparecer um aplicativo azul com um R branco no meio. Você baixa e instala no seu, no, no seu celular, evidentemente. Vai abrir esse aplicativo, ele tem várias rádios no aplicativo só. É uma plataforma gigantesca, maravilhosa, que nos ajuda a trabalhar aí pelo Brasil afora, né? Você abre o aplicativo, vai na lupinha de, de procurar o nome das rádios, digita lá, Rádio Saudade do Sertão. O professor Boina está todas as manhãs, né? de terça a sexta-feira, das 7 às 8h50, com o um Sertanejo do Boina, o Saudade do sertão, matando a saudade daquela época da roça, né? É, matando a saudade daquela época da roça, que é muito bom demais, né? Inclusive, eu tenho muitos vídeos aqui no meu canal, né? É, de algumas saudades, né? Que nós temos aí, é, filmados por aí, né? Em algumas cidades pequenas, nós temos, é, filmado algo referente ao programa, né? Saudade do sertão. Muito bem, vamos lá, vamos... É, passar a receitinha pessoal aí, mas antes, né? Antes, não se esqueça, não se, esque, não se esqueça de inscrever no canal, se inscreve no canal e também dá uma olhadinha aí dos, no, no, dos outros vídeos que eu vou deixar o link aí no rodapé deste vídeo, né? É, nos dê é, a, o privilégio né, da sua presença no nosso canal, pois tem conteúdos de primeira qualidade, tá bom? Gente, Presta atenção aí, ó. Prega papel e caneta agora que eu vou passar a receita. É, deixa de enrolação, né? para você passar aí no seu cachorrinho e, e acabar os carrapatos. É muito fácil, baratinho. Mais ou menos você vai, vai custar R$ 1,25. É este belíssimo remédio aqui, ó. Ah, mas isso aqui não é remédio, isso aqui é um detergente, justamente. É um detergente neutro. Olha só. Detergente neutro. Você vai pegar aquele detergente aí que você usa na sua cozinha, é claro. compra um novo, né? É, compra um novo. Vai pegar resto de detergente para jogar no cachorrinho, não? Não né? vai ficar chato, né? É, pega um detergente aí que você usa é, na hora de dar banho no seu cachorro. Você simplesmente ensaboa ele todo. É, ensaboa bastante. Joga bastante detergente, deixa é, formar a escuma. E ensaboa ele bem, e deixa infiltrar bem no pelo, e aguarda cinco minutinhos, é, aguarda cinco minutos com ele todo ensaboado, bonitinho, tá, você aguardou? Beleza, agora você pega a borracha, é, o chuveirinho, sei lá o que, você tira toda a espuma, limpa ele direitinho, e novamente, depois que acabou de tirar a espuma, você vai lá saboar de novo só com o detergente, né? Não vai me usar sabão de soda, não, né? É só com o detergente. É, faz o mesmo procedimento, ensabou ele todinho. É, cuidado com os olhos do bichinho, né? É, ensabou ele todinho e agora sim. Você vai esperar mais sete minutos com ele ensaboado e antes de retirar o, o detergente do corpo dele, né? Do pelo dele. Você é, vai já notar, né? Que quando você tiver... Quando você tiver é, é, jogado água nele, você vai notar já que os bichinhos já estão tá meio caindo, meio capengando, meio morto, né? É uma beleza isso aí. É, é, é, é, esperou sete minutos, você torna a limpar ele, joga água, deixa ele bem limpinho, enfim. Dois banhos na semana, você dá dois banhos na semana dessa maneira. Somente com detergente neutro, não usa sabão em pedra, não usa outro tipo de coisa. É, você ensaboa primeiro, esfrega ele, né? ensaboa, deixa 5 minutinhos, tira o sabão, ela é, tira o detergente, depois novamente ensaboa ele de novo, dá uma esfregadinha e deixa ele mais 7 minutos. Pronto, tirou, acabou, maravilha, duas vezes na semana e eu tenho certeza que dentro de poucos dias, né? você vai notar que não tem mais aquele peçonhento, né? É, é, dando trabalho pro teu cachorro aí, né? Ou pô, o gato mesmo, né? se, se você conseguir dar banho no gato, você pode usar no gato também, né? As pulgas e, e outras coisas, vai sumir tudo. Agora tem, tem gato que é brabo, né? Tem de, tem de tomar cuidado, tem gato que é o de contar o um negócio. É, você chegou com, é, com água perto dele e ele te parte mil pedaços, né? É, tem o bichinho é brabo, hein? Pelo amor de Deus. Não é igual cachorro, não. É, agora... É, começou logo na meio da gravação, na bendita da renite me perturbando. Mas é assim mesmo, né? Eu não vou parar a gravação, não. tem que dá uma trabalheira danada, estamos é, em final de dia, começo de noite, cansado. Se parar uma gravação por causa de uma renite, eu estou enrolado, né? É, mas, mas é isso aí. É, faça esse procedimento aí com o seu cachorrinho ou com o seu gato, não sei. É, se tá tendo problema aí com pulgas ou carrapatos, que você não vai se arrepender não, né? Olha, não se esqueça, não se esqueça, então, você vai lavar ele? Então tá bom, olha, presta atenção, de novo, eu vou falar de novo. Você pega um detergente neutro, ensabou ele todo, dá uma esfregada, é claro, é, para tirar a sujeira, deixa 5 minut minutinhos ensaboado daquele jeito. É o um negócio penetrando no pelo e no couro, né? E depois você enxágua, enxágua bem direitinho. E na hora que estiver bem limpinho, você vai lá em sabor de novo, só com detergente neutro, né? Não vem misturar outro tipo de coisa no meio, não. É, depois, na segunda, você deixa sete minutos. Deixou os sete minutos, tira todo o sabão, tira todo o detergente, joga uma água, deixa o bichinho bem limpinho. Faz esse procedimento aí duas vezes na semana, é... Você fazendo isso aí, vai acabar os problemas de carrapato, pulgas e etc, etc, etc, etc, né? Não se esqueça, você que tem aquele sonho, é, que faz muito tempo que você sonha em ter a sua própria rádio online. É, agora é chegada a sua vez. Basta você acessar o nosso canal, ó, esse canal aqui, ó é, você acessa o nosso canal. Aqui nós temos as videoaulas completas para você montar a sua rádio na sua casa e praticamente não vai ter custo algum, é né? Somente você comprando o stream, que não também não é tão caro, né? É, às vezes, é, antigamente você para ter uma rádio você precisava pagar, né? Precisava pagar a empresa para montar e etc e tal, pagar sinal. Agora não, você mesmo monta através da nossa vídeo aula. Você dá conta de montar e vai ter uma rádio aí para trabalhar pelo mundo afora, né? É para poder fazer programa aí pelo mundo todo, tá bom? Muito bem. É o professor Boina que vai ficando por aqui, né, mais uma vídeo aula, agradecendo você que sempre aí nos abençoa aí com a sua audiência, pode se dizer, né? É, acompanhando o nosso trabalho e deixando o nosso telefone também, né? Quer entrar em contato para saber mais detalhes sobre a rádio online? 16 ao código de área 9 88269117 988269117 Você pode entrar em contato nós daremos mais informação sobre você montar uma rádio aí na sua cidade, não, não importa a cidade que você está me ouvindo, é não importa, nós estamos em Ribeirão Preto, não importa se você está no Paraná, se você está em Londres, se você está na Inglaterra, é, daqui nós temos um, um, um programa de computador que nós entramos aí no seu computador, nós fazemos a configuração necessária para que você tenha sua rádio aí na sua cidade ou no seu país, né? É, tem muitos muitos brasileiros é, que moram aí no exterior, né? E inclusive um em Londres me procurou esse tempo atrás e tinha vontade de montar uma rádio. Ele me procurou através dos no, das nossas vídeo aulas, tá bom? Pode entrar em contato. 16 ao código de área 988269117. Gente, um abraço e até a próxima vez. Tchau, tchau.